Só pra você De todas as palavras que eu guardei Só pra dizer Se pra você tá tudo certo Continua Não faz mais sentido Se me faz chorar Mais uma briga Sem razão De onde você tira Essa motivação